What Meu povo, tô passando aqui para poder agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou ligadinho na terceira temporada de For. Quero dizer muito, muito, muito Sim. obrigado. Sem vocês nada disso seria possível. Eu não canso de dizer o quanto eu amo vocês, o quanto eu respeito vocês e o quanto a série só existe por causa de vocês. Nada disso seria possível sem vocês. Então vocês têm o meu amor, a minha atenção, a minha gratidão acima de qualquer coisa. Eu estou muito feliz com o resultado, com os assuntos abordados, com a forma como a gente falou desses assuntos nessa terceira temporada. Eu quero agradecer a todo mundo que direto ou indiretamente participou. Obrigado, obrigado mesmo. Elenco, equipe, participações e é claro você que acompanhou de casa. Tenho certeza que vocês vão se emocionar no episódio de domingo, porque eu acabei de assistir e eu já chorei uma cascata. Para que, que eu escrevi isso? Meu Deus! Fala galera, passando aqui só pra agradecer a vocês por todo o amor, por todo o apoio, por todo o carinho que vocês têm dado pra gente nessa terceira temporada de foto. Já se foram 21 episódios, semana que vem tem o último, então não perca porque está simplesmente sensacional. Vocês têm sido incríveis conosco desde a primeira temporada, foram na segunda, estão sendo na terceira. Enfim, o meu sentimento é só de gratidão por vocês. E é claro, no próximo ano não percam a próxima temporada de Fó que vem aí com muitas histórias novas pra gente contar, com muitos romances, com algumas despedidas. Enfim, muita, muita coisa bacana vindo por aí ainda. Então, continue acompanhando a gente que vocês não vão se arrepender. E é isso. Deixando aqui minha gratidão, todo o meu amor. E nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Gente, estou passando aqui para agradecer a vocês, todos vocês que assistiram a terceira temporada de Fó. Foi magnífico, várias histórias lindas foram contadas. Eu gostaria de agradecer ao Tony, mais uma vez, fazer tudo isso ser sensacional para mim e para todo mundo que assiste. E, ó, o último episódio está aí, tá emocionante. Eu espero que vocês acompanhem, tá? E quarta temporada também está aí. Eu espero vocês lá, hein? Beijo! Oi, seus lindos! Bom, sou eu mesmo, Julie, a Marina, de penteado novo. Acho que vocês perceberam, né? O cabelinho tá diferente. Mas eu não vim aqui pra falar do meu cabelo. Não. Eu vim aqui pra me despedir da terceira temporada de For. Essa terceira temporada, a gente teve cenas lindas. Nós falamos sobre assuntos importantes. Marina mais uma vez deu o colo pro Rafa. E assim, queria dizer pra vocês que trabalhar nessa terceira temporada foi maravilhoso. Eu gostei da mudança de cenário da Marina. Gostei dessa evolução dela, agora que ela tem o filhinho dela. Gente, tão fofa com o Fran, né? Cuidando do filhinho, pequenininho. Cuidando do Rafa, que é o filhinho grande dela. Então assim, é com muita tristeza que eu me despeço da terceira temporada, mas é também com muita alegria. Porque a gente fez um trabalho lindo pra vocês e a gente sempre faz tudo com muito carinho pra vocês. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado e esperem que isso não é um adeus. Isso é só um até logo, porque a quarta temporada tá vindo aí, gente. É. Gente, tudo bem? Eu sou o Matheus Brandão, que faz o Gui na terceira temporada de For. Eu queria primeiro agradecer todo o carinho de vocês, todas as mensagens que vocês mandam. A gente tenta sempre responder e ver tudo com muito carinho. Então agradeço por todo o amor de vocês e a dedicação na série de estar tá acompanhando e tudo mais. E queria convidar para vocês para assistir esse último episódio que está chegando aí para ver como é que essa história termina, tá bom? Beijo grande para vocês e muito obrigado. Galera, eu quero agradecer o carinho de todo mundo dessa terceira temporada. Muito obrigado pelas mensagens. Muito obrigado pelo carinho de vocês comigo. Eu sempre estou lendo, sempre estou vendo vocês mandando as mensagens pra mim. Então, muito obrigado. Um beijão. Eu amo todos vocês, tá? Tchau, tchau. Terceira temporada foi. E aí, For lovers Depois de quase um ano no ar, chegou a hora da gente se despedir de vocês ou não. É somente um até logo, a gente se encontra na quarta temporada, talvez? Ainda não sabemos, mas foi um prazer ter vocês aqui nessa audiência incrível durante todo esse período dessa terceira temporada. Eu agradeço muito o carinho de vocês e espero encontrá-los em breve. Beijão! Fala, galera! Quem tá falando aqui sou eu, Gabriel Lisboa, que faz o Vitor Infor. E eu tô aqui pra agradecer a cada um de vocês por todo... Pera aí, acho que já chega dessa touca, né? Já usei muito. <risos> Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Bom, voltando. Infelizmente estamos chegando ao fim com essa terceira temporada, mas eu tô aqui para agradecer a cada um de vocês por cada compartilhamento, curtida, comentário, visualização e por todo o carinho que vocês deram pra gente nessa temporada. Sério, nada disso teria acontecido se não fosse por vocês. Então, muito obrigado e podem ter certeza que tá vindo uma quarta temporada aí incrível, bombástica como vocês merecem, tá? Um grande beijo novamente. Muito obrigado e é isso. Tchau, tchau. Oi, gente, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a terceira temporada de Fora. Foi muito bom fazer parte disso com vocês e eu espero que a gente se veja em breve. Vocês não podem perder o último episódio da temporada porque vai estar muito bom. Um beijo. Ai, meu Menino, não pega o Silveira assim, dando close, dando pinta. Tudo bom? Tudo bem? É, vocês estão vendo que eu estou aqui, né? O Silveira no último dia de gravação, última cena. Aliás, já tinha sido gravado uns três meses atrás, que sumiu a cena, entendeu? Nós íamos regravar isso. com todo prazer para vocês. Agora falando como o Alex é uma honra fazer parte dessa família For. É uma honra ter vocês For Loves com a gente também. Muito obrigado por assistir a gente por acompanhar a primeira, a segunda, a terceira temporada, tá vindo aí a quarta temporada, tá? Muitas coisas boas, legais que acontecendo aí, com pedidos de vocês também, coisas de vocês. Então, prestigiem, continue assim. Juntos somos mais fortes, sabe disso? Dependemos de vocês, precisamos de vocês. A nossa história é maravilhosa, mas não é só nossa história, também é de vocês agora. Então, muito obrigado de todo o coração, pelo apoio de vocês, pela paciência de vocês, pela... pelo amor de vocês. Obrigado. Contamos com vocês. Até a próxima temporada. A terceira termina agora. Tchau. Até lá. Ah, gente, ó, queria falar um negócio. Esse autor não merece os créditos. Quero deixar aqui registrado que Tony Campbell me deve, me deve muito. É muito trabalho, é muita maquiagem, mas, ó, foi de coração. Graças a Deus, a temporada acabou. Espero vocês na quarta. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam disso, viu? Vocês ajudam muito a gente, viu? Super beijo, amo vocês. Oi, gente. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. Mona Lisa chegou no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo. Mas ó, aguardem. Quarta temporada vem aí, viu? Um Beijo pra vocês. Perdeu a unha. Beijo. Na hora pra lá, ó. A unha. Perdeu a unha. <risos> De nada. De, de, já. de nada. Tá tudo Tá tudo inteiro. Tá, tá inteiro aqui. Ó. <risos> Deram um tchauzinho e foi. <risos> Oi, meus amores. Estou passando aqui para me despedir da nossa terceira temporada da websérie 4. Tava todo mundo achando que a Leila não ia aparecer nessa temporada, mas a Leila apareceu. Chegou nos últimos episódios da temporada, mas veio trazendo um grande mistério para vocês pensarem, tá? E quem ainda não entendeu a história da Leila, não se preocupa, porque domingo agora vai ao ar o último episódio dessa temporada tão querida e eu quero convidar vocês para assistir o último episódio da websérie e nos despedir juntos dessa terceira temporada que foi tão incrível. Além de convidar vocês para ficarem ligadinhos no domingo, eu quero confirmar a minha participação na quarta temporada de For. Eu tô muito feliz de poder fazer parte dessa história tão amada e tão querida, tá? Eu, Mara, estou muito feliz de poder contar a história da Leila, que é uma personagem que eu amo e pode ter certeza que na quarta temporada, quem ainda não entendeu os mistérios de Leila e o que está acontecendo na vida dela... Pode ter certeza que vocês vão entender tudinho na quarta temporada, porque a história de Leila, gente, ó, se preparem que Leila vai chegar pra causar na quarta temporada. Então, eu quero deixar um grande beijo no coração de todos vocês e eu espero vocês pra acompanhar o último episódio no domingo e pode esperar que em janeiro a quarta temporada de For vai chegar com tudo, junto com Leila, né, gente? Oi gente, tudo bom? Eu sou o Andrei, eu faço o Marcos na websérie For e tô aqui vindo pra agradecer vocês, o carinho que vocês têm com a gente durante todas as temporadas e principalmente durante essa terceira temporada. É através disso que a gente se alimenta, tá? Desse carinho, desse amor. Muito obrigado mesmo, muita gratidão por cada comentário, por cada curtida, por cada views, tá? Então é isso, continue espalhando For pelo mundo e a gente conta com vocês, tá bom? E ó, um spoiler, a quarta temporada tá do babado e eu vou estar tá nela... Também para assistir com vocês. Então aguardem que é só uma pausa. A gente vai dar uma descansada. E na quarta temporada a gente volta com tudo. A gente volta com for tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu amo muito vocês, tá? Ó, quem quiser me seguir no Instagram, Andrei Almeida RG. Tô esperando vocês lá pra gente comentar a terceira temporada de For Beijo, gente. Tchau. E, claro, eu quero deixar aqui o meu respeito a todos vocês, viu? Eu quero... Eu acho que essa temporada, ela veio para poder mostrar que o respeito... Talvez seja uma das formas da gente mudar o mundo. Eu acho que, assim, não importa se você beija meninos, se você beija meninas, não importa. Importa o que você sente, o que você tem dentro do teu coração. Importa quem você é, importa os seus valores. Então, assim, não deixa ninguém te diminuir, não deixa ninguém ditar as regras da tua vida. A gente recebeu uma folha preta e branca. A gente colore ela do jeito que a gente quiser. Então, acho que essa temporada de for veio para poder falar isso que são as diferenças que nos tornam especiais. Pensa se todo mundo fosse igual. Eu não aguentaria viver com, mundo, com todo mundo igual a mim. Então acho que são as diferenças que tornam esse mundo tão gostoso, que tornam a vida tão desafiadora. Então é isso que eu desejo para vocês. Respeito. Porque com respeito a gente entra e sai de qualquer lugar. Inclusive do coração de quem assistiu fora até aqui. Pede não, viu? A gente tem a quarta temporada. Janeiro a gente está chegando batendo a tua porta. Beijo pra vocês, sem vocês eu não sou nada. Vou parar de falar aqui, que se eu chorar vai ficar feio, tá? Meu beijo pra vocês, contem comigo porque que vocês precisarem, tá? Tamo junto, gente. Obrigado.